Tudo bom pessoal? Bom, hoje eu vou conversar com vocês sobre esse atentado que houve aí no, no Texas, né, no, na semana passada, no final da semana passada. Eu vou deixar inclusive aqui a reportagem sobre ele, né? Uma pessoa é, teria entrado na casa do vizinho e matado é, cinco pessoas, incluindo uma criança de oito anos, e todos eles imigrantes de Honduras. Eu recebi essa informação de muitas pessoas, é, inclusive de, de amigos meus que estão aqui nos Estados Unidos, e falando, olha Daniel, pô, tá vendo, ó, oh, você é, defende o Texas, você acha que o Texas é muito legal, olha aí o que acontece e tal, e o FBI disse que o, o Texas foi o recordista, né, de, de incidentes com tiros e tudo mais, e eu acredito nisso, eu, eu realmente acredito nisso. E eu sempre falei desde o meu primeiro vídeo para vocês, né? Não, não imaginem que nenhum estado aqui dos Estados Unidos seja perfeito, tá? Isso é, isso não existe. Mas vamos lá, vamos falar do Texas e vamos, vamos chegar nessa questão aí que aconteceu. Bom, teoricamente, esse, esse homem de, acho que 40 anos aí, tava na casa dele, no quintal da casa dele, atirando com o rifle dele. Isso é muito comum, em algumas áreas do Texas, tá? O texano, como eu já disse para vocês, ele vem culturalmente muito muito próximo dessa cultura armamentista, né? Então ele cresce em estandes de tiro e tudo mais, os pais levam para caçar, isso é muito comum passar de geração para geração. Então pessoas atirando no quintal de casa, na reportagem aí não falou onde que ele não mostrou a casa dele, né? Mas falou o bairro em que ele morava. É, e ali é um. São, são dois pontos, né? Primeiro, ali, se vocês forem olhar aquela região deles, é uma região onde você tem muitas áreas, na verdade. No Texas inteiro é muito comum isso. Saindo dos, do, do, do centro, né, de downtown, é muito comum você chegar em áreas onde você tem uma mata muito grande no fundo do, dos condomínios. No condomínio que eu moro é um desses. Minha casa não dá fundo para mata, mas a minha casa é, é perto de vizinhos que tem fundo para mata. Então, é normal essas pessoas, onde tem casas com fundo para mata, mata fechada, eles colocam ali alvos e atiram ali sabendo que não tem nada atrás, tá? É, principalmente se eles moram em sítios, se eles moram em ranchos, se eles moram em áreas mais abertas. É muito comum culturalmente fazer isso daí, tá? É, na área onde eles moram, não era só uma área onde tem muitas dessas, dessas áreas com árvores. É, ali naquela região tem bastante. Mas também aquela região é uma região de hood. Tá? É uma região é, de, uma, de um pessoal com poder aquisitivo mais baixo. É, é uma área de periferia. E é uma área que, é, com certeza absoluta, eu digo para vocês que... 90% das pessoas que, que são inscritas aqui do canal Elas não ficariam muito à vontade de, de morar ali tá? Porque é uma área mais esquisita mesmo Não, não porque é uma área de, de periferia Mas porque ali tem algumas coisas é, bastante furto Tem muito, muito lugar ali de, de nóia, de, de droga É uma área que definitivamente você não ia gostar de ver o seu filho ali Certo? Inclusive, eu vou gravar essa semana um vídeo para vocês, que eu acho que vai ser muito legal, onde eu vou trazer para vocês aqui. É, já tinham me pedido para fazer isso por causa de preço de seguro, e eu vou trazer aqui para vocês os 10 carros mais roubados nos Estados Unidos, e por que esses carros são mais roubados, e por que o seguro desses carros é mais alto na maioria dos estados aqui dos Estados Unidos deixa eu parar aqui um pouquinho que aí eu gravo aqui mais tranquilo para vocês que eu vou mostrar aqui do lado essa área onde aconteceu isso já é uma área propensa a ter algum tipo de, de, de dor de cabeça nesse sentido tá ponto um ponto dois eu disse para vocês muitas vezes é difícil ter folgado no Texas muito difícil então um imigrante vem para cá e começa buzinar, reclamar de vizinho, criança gritando, eu já vi acontecer, eu já vi é, expulsarem pessoas da minha rua por causa disso, tá? Chegou ali, os filhos chegavam no durante a semana depois da aula, parava os carros ali tudo na frente da casa, ficavam com som alto na frente da casa do cara, tá? Do, do pai dele, ele parava ali, botava som alto os vizinhos se juntaram fizeram um abaixo assinado foram no, no, na prefeitura ali da, da comunidade e tchau expulsaram ele em três meses do bairro três meses obrigado a sair fora então eu já vi isso acontecer no Texas se você quer ir quer vir para o Texas primeiro eu tô consciência não pode ser nada parecido com um país latino tá Honduras é um país latino você ter essa cultura de ah, eu vou para lá eu vou dar um jeito eu vou chegar ilegal não tô dizendo que essas pessoas estavam tá mas eu tenho visto hoje aqui no Texas muito muito muito preconceito com ilegais eu tenho visto isso o problema é muito maior do que as pessoas imaginam né muita gente fala não mas é, os ilegais pagam impostos eles consomem eles pagam aluguel eles pagam isso eles pagam aquilo eles declaram taxa mas se vocês forem olhar de verdade é, os imigrantes ilegais, puxem aí no Google, joguem aí para vocês verem, os imigrantes ilegais nos Estados Unidos é, exigiram um, um, o fato deles existirem, né? o controle disso e, e toda a questão de saúde, escolas e tudo mais, gerou um prejuízo de 150 bilhões de dólares para os cofres públicos só no ano passado. E aí você me fala, caramba, mas eles pagam imposto. Vamos lá, vamos dizer que a gente tenha 11 milhões, eu acho que é mais, tá? mas vamos dizer que os números oficiais são 11 milhões de indocumentados. Vamos dizer que cada um desses indocumentados pague 5 mil dólares de imposto? Tem uns que não pagam nada, a maioria não paga nada, tá? Mas vamos dizer que na, na média todos paguem aí 5 mil. Então nós temos 55 bilhões de dólares em impostos pagos contra 150 bilhões de prejuízo aos cofres públicos. Então é, é, é ladainha essa história de ah, não, um imigrante ilegal, ele paga imposto, ele gera riqueza, ele faz isso, ele faz aquilo. Não é bem assim. E os números, principalmente em estados mais republicanos, eles são divulgados muito constantemente. E de dois anos para cá eu tenho percebido que as pessoas não estão muito muito abertas e muito felizes por causa dessa gente toda pulando fronteira. E lembra, quem mora no Texas, ouve essa história. Ah, pulou esse, esse mês entraram 1.500, ah, o mês que vem entrou 2.300, o outro mês entrou não sei o quê. Essas pessoas entram naquelas fazendas ali da fronteira e matam galinha, matam boi para comer. É, entram no, nos rios ali de dentro das propriedades das fazendas ali tem muita fazenda é, eles entram ali e deixam sujeira fazem as necessidades dele ali e os animais bebem daquela água né e muitas vezes as pessoas também pegam as águas ali da, da pega a água ali das fontes então tem uma série de coisas que eles vão ficando de saco cheio dessa bagunça em toda que vai acontecer aí você pega uma família e família latina principalmente família mais hispana a gente vê muito disso eu vi muito disso em Miami eu tive muito problema com isso em imóveis de locação de clientes nossos ele aluga no nome dele né mas aí vem ele o irmão a irmã com o marido quatro filhos seis cachorros o papagaio o primo e moram 30 pessoas dentro de uma casa de três quartos a casa fica um lixo fica fedendo fica horrível destrói a casa quando essas pessoas saem você tem que mandar reformar a casa inteira então assim é, imagina você morar do lado de alguém e já faça essa bagunça toda né não estou dizendo que é o caso desta pessoa por favor separem eu estou dizendo para vocês que a intolerância vem surgindo em razão dessas questões tá óbvio que esse cara é um idiota um imbecil um animal que entrou e matou cinco pessoas não tô defendendo pelo contrário eu acho que esse cara tem que apodrecer na cadeia mesmo e matou criança eu eu, eu sou contra a pena de morte nesse sentido porque eu acho que esses desgraçados tem que viver mais para pagar 200 anos lá preso em em solitária mas eu tô explicando para vocês o que vem acontecendo então se você pensa em ir para algum desses estados onde as pessoas estão de saco cheio de imigrantes ilegais tome cuidado né porque pensa duas vezes porque a tolerância ela ela tá tá flor da pele as pessoas estão realmente cansadas disso chega num lugar e imagina você tem a sua casa você compra uma casa ali você paga sei lá 500 600 mil numa casa muito legal Você decora você deixa ela bonitinha você deixa tudo legal aí vem o seu vizinho e deixa lixo na calçada lixo no, no, no gramado o, o vento bate leva o lixo para o seu gramado e você tem que recolher eu já passei isso na Flórida tá E morando em lugar muito bacana meu vizinho era um terror né então assim pensem nisso e aí quando você pega toda essa história e transporta para uma para um, para uma para uma história como essa que aconteceu você começa a ver que realmente o nível de paciência das pessoas com esse tipo de, de, de situação, principalmente é, os imigrantes que não estão documentados e começam a fazer um monte de besteira porque eles não estão nem aí com o que vai acontecer. É, a casa que é feita para um casal e dois, três filhos acaba brigando 15 pessoas. De final de semana, eu já cansei de ver, essa galera adora fazer, botar som, é, aqueles... Aqueles ragaton lá de final de semana alto na, no, naquela piscina inflável para molecada pular, fazer barulho, gritaria e tudo mais. E aí, na hora que você pega um cara desse que tá atirando no fundo da casa dele, você vai lá reclamar que ele tá fazendo barulho, o cara vai surtar, né? Já é surtado, já é desequilibrado. Um cara para fazer um negócio desse já é desequilibrado. Então você desequilibra mais um desequilibrado, é onde acontece o problema, né? então obviamente quando eu defendo o Texas e eu falo que eu amo esse estado esse país né é, eu falo porque eles são pessoas extremamente regradas extremamente linha dura extremamente é, intolerantes a, a, a jeitinho brasileiro e jeitinho hispano não, não pense que é só o brasileiro que gosta de dar o um jeitinho corrupção e esse tipo de coisa não é o hispano em geral também faz esse tipo de coisa e quando você chega num estado extremamente conservador você começa a incomodar a grande maioria das pessoas vai reclamar vai bater de frente com você talvez grite com você na rua e tá resolvido o problema né mas se você pegar um cara maluco e estiver do lado desse maluco e comprar briga com esse maluco você tá simplesmente escando fósforo e acendendo a, a dinamite que vai explodir, explodir, né? Existem muitos malucos em qualquer lugar do mundo, Brasil, tem um monte de maluco, né? monte, monte. Então a gente tem visto isso acontecer muitas vezes por causa dessa situação. Então, primeira coisa, lembra se você vai para algum país, seja qualquer lugar do mundo se adapte à cultura regional tenta conhecer como funciona e a ah, mas meu filho é hiperativo não seu filho não é imperativo. você é que tem rédea muito curta na hora que você puxar a rédea e ensinar o seu filho a ele se controlar ele vai se controlar meu filho sempre foi extremamente agitado mas ele sabia o espaço dele sabia onde ficar sabia onde calar a boca sabia onde se comportar e não, não graças a Deus eu nunca tive problema com isso então Explique isso. Converse isso com a sua família. Ah, não, eu não quero. Minha família é barulhenta, eu gosto de fazer isso. Texas não é o lugar para você, com certeza absoluta. Se você quer viver dentro da sua vida, da sua família, como eu disse muitas vezes, o que está debaixo do seu telhado é o que tem de mais sagrado na sua vida. Se você entender isso e compartilhar dessa filosofia, você vai amar o Texas, como eu amo, tá? Não vai ter... De cabeça, não vai ter gente te enchendo o saco. Muitas vezes, morei três anos e meio na mesma casa. Eu descobri recentemente o nome do meu vizinho. Para vocês terem ideia, eu sempre comentava: Oi, oi, oi, tchau, tchau, tchau. Ponto. Ninguém ia se meter na vida de ninguém. Ninguém vai ficar olhando pela janela para saber o que você está fazendo. Ninguém quer saber nada. Tá, ninguém se mete na sua vida. Não tem essa de brasileiro ficar fazendo fofoca com o vizinho, um com o outro. Não existe isso. Mas se você não entender que a regra aqui é assim, culturalmente, aqui é assim. Vai começar a ter conflito, obviamente. Não tô falando que vai ter tiroteio com você, porque isso aí foi um caso de um imbecil animal que, que é descontrolado e que tem que apodrecer na cadeia. Mas pode ter conflito sim tá e pode ter um, um, um conflito de, de, de cultura o, o texano ele não vai aceitar as pessoas chegando e querendo dominar e querendo gritar e querendo falar alto e querendo fazer barulho e querendo fazer bagunça no lugar onde é o espaço da paz dele então lembrem disso e obviamente não eu quero fazer Fá fa Flórida é o lugar ideal para você tá bom grande abraço fiquem com Deus deixa aqui embaixo o que você acha disso daí qual é a sua posição com relação não a questão a essa a esse tiroteio porque isso é uma coisa brutal estúpida imbecil e esse cara tem que apodrecer na cadeia mesmo mas com essa questão da vizinhança e principalmente se você mora aqui nos Estados Unidos ou se você mora no Texas contem para as pessoas como é como como funciona aí na sua região com certeza as pessoas vão abrir um pouco mais a visão e entender que mudar de país significa também e principalmente mudar dentro do seu coração as suas atitudes grande abraço fiquem com Deus obrigado